Oi, tudo bem? Você quer turbinar o seu Instagram, mas não sabe por onde começar? Eu escrevi um e-book chamado... Ele é sensacional! Tem várias dicas, tem um planejamento de postagens para você fazer postagem durante 31 dias, duas postagens por dia. Então, tá sensacional! É um planner com essas postagens com exemplos do que você pode postar. Além disso, tem vários outros assuntos incríveis. Tá nesse link aqui, ó. Arrasta pra cima pra você conhecer. Turbine o seu Instagram.